Sim, que da noite no Rio Hack de Piauí. A galera acha que eu grito. Vocês acham, gente? Eu acho que não. E você, Davidson? Não sou capaz de opinar. Meu timpano aqui foi afetado então eu não ouvi nada da pergunta baleira. Da A gente só ri pra socializar. Gente, eu tô achando isso muito bullying <risos> com a minha pessoa, entendeu? Eu falo super baixo, não sei por que você está falando isso. Bom, mas enfim, estamos aqui no UREC do Piauí, que é uma maratona de tecnologia. A gente fez um hoje de manhã, explicando um pouquinho mais sobre o que, que era o UREC, que é uma maratona aqui no ensino médio, uma maratona de tecnologia, mas também com uma pegada bem humana, que trabalha solidariedade, que trabalha cooperação, diversão e trabalho. E comida, e comida, é. <risos> Com certeza. E aí, o que, que a gente Isso. vai fazer aqui? Mostrar a noite pra vocês vai de como funciona. Vai o pessoal ver como é que ah, funciona É, o é verdade. Aquela é porque é uma, can, uma canopla nova. E Isso. aí, a gente tá mostrando aqui o nome e o rec, tá vendo? O negócio... Ela vai ficar rodando até o fim do vídeo. <risos> <risos> Bom, a gente vai mostrar pra vocês como é um, uma maratona. Os meninos ficam acampando. Aqui mesmo, vamos até virar aqui um pouquinho, Davidson, ó Olha lá, As barracas aqui, tem várias barracas dentro da escola uma Escola de Ensino Médio, pública aqui do, do, do Piauí Que fica em Linceu uh, do Piauí, né? Isso? isso? é Linceu Piauiense, o nome Sim. da escola Escola número 1 um do Piauí Exatamente, <risos> em Teresina, exatamente A capital do trem aqui, bem no centro exatamente. do negócio é. E assim, não tá calor a gente Nada. não vai fazer mais essa piada Não, não, calor aqui é mato <risos> Bom, e a gente vai mostrar um pouquinho dessa night aqui Que eles ficam 36 horas aqui Sem parar, com atividades Mas também tem um momento de descontração Que é esse momento que eles estão agora Que é o momento do, do, do jantar E aí rola um pouquinho desses games, dessas coisas aqui Tá rolando aqui atrás, ó, por exemplo, um, um ping pong da galera Tá vendo? Já uhum. perderam ali, né? Quem tá ganhando aí? Ah, ué, os dois lados estão ganhando? Como é que é isso? Quem tá ganhando? Quem é bom aqui? É a gente, né? É a gente. Ah, vocês. É mentira, não, são vocês que estão ganhando. Quem tá ganhando nessa mesa? É, Nós. Mas, gente, todo mundo ganha aqui, vocês estão vendo, né? Ótimo aqui, né? Agora a gente vai ali um pouquinho também com a galera que tá conversando, né? Com a rodinha de conversa dos adolescentes, vê o que, é que eles estão falando. Oi, gente! A galera, de repente, parou de conversar, né? Chegaram os adultos, né? <risos> você... <risos> <risos> juramos, ninguém fez nada. Olha isso, ó, já rolou um juramos, ninguém fez nada. O negócio está aqui. Me diz, está tudo ok, tudo tranquilo aqui? Sim, sim. <risos> não, <risos> vai. pode entrevistar ali, ó. É, pode entrevistar não, aqui, não, Ele. Tu... Ele, ele, é me... eu... ele é o quê? Ele é muito legal. Ele é, é muito legal. Ele você é é legal. Você eu me legal. conta, por que, que, é que você é, é, é muito legal? Eu não sei. Não, não tá por que eu sou legal? Me diga você, que eu sou legal. Diga, pergunte, entreviste ela, entrevista, vai lá. Olá. Ele tá com a Olá. Eu vou entrevistar aqui. Como é seu nome, filha? Saraiane. Sarayane, Sarayane, Sarayane por, tá um não, seu, seu é? você, por que é que você acha que eu sou um cara legal? Não, pelo seu jeito de ser. É? E você, por que você acha que eu sou um cara legal, seu Marcos? Não sei. Não sei. <risos> <risos> <risos> e tu canal, tá tão faladeiro porque. <risos> Hã? Por que, Carol? Por que, que eu te acho legal? Por que tu apanha de mim? <risos> oh, só porque eu não posso fazer nada. E tu, Francisco, que era minha namorada até agora. <risos> agora, gente. Bela soit! É, belações, é, belações é não, gente, é brincadeira eu tenho uma namorada em casa. Qual é? Não tem. Não <risos> agora eu vou entrevistar meu amigo aqui ó Samuel não Samuel tu tem que aparecer gente esse daqui é o Samuel Brando Samuel dá boa noite boa noite galera Samuel Brando, qual é o seu Facebook <risos> qual dos quatro os quatro vai tudo é mesmo nome Samuel tudo é mesmo, mesmo nome mas por que, que você tem quatro Facebooks sei lá que quarto de tão lotado são muitas amizades né? porque é porque o, o cara é famosinho nada. famosinho não não não sei isso não mas se tu fosse o Massa curtida que tu cara. Sei lá, todo mundo me acha bonito foi no Facebook. Pro... Pois esse você não sabe pra mim já, não, pô. É porque eu ainda tô em fase de aprendizagem. Sei lá, <risos> repórter, repórter por um dia, repórter por um <risos> dia. Repórter por um dia, gente. Foi, foi, perdeu, aqui foi, foi, perdeu aqui já, ó. Já é, aí Nossa aí. senhora, meu Deus <risos> do céu! Olha, é. Hum. Só nesse final de semana, só nesse final de semana. Boa tarde. <risos> Boa tarde. É boa, tarde, sas... Sas... boa tarde, boa tarde. Gente, vamos olhar mais. Muito obrigada, minha gente. Dá tchau pra papai e mamãe. Tchau, Eita. Tchau. tchau, tchau, tchau. tchau Oi, a comida daqui é, é perfeita, minha A comida daqui, próxima vez eu lhe trago. Maravilhoso, gente. na TV, eu me mas não Olha aqui, nós temos aqui um, uma pessoa seríssima, esta pessoa é séria, não é gente? Você já conhece a pessoa séria? Diga mais, um pouco mais sobre a sua seriedade. É, a minha seriedade, ela vem de família, né? Porque a minha família é de sobrenome muito sério. E vem de um lugar também que é muito sério. As pessoas, desde criança, são crianças muito sérias. Muito sérias. E assim a nossa educação se dá. Com toda essa seriedade, a coisa que está precisando no mundo de hoje, nada sério. Exatamente. Hoje todo mundo está precisando de brincadeira? É sério isso? No sério. No sério. Sérios? A gente precisa de, de mais seriedade dos jovens, que não são tão sérios ainda. Ainda bem que eu não sou sério, né? Mas você leva jeito. Nossa, é um você leva o jeito de Olha, <risos> oh, já, já tô importante aqui já. já. Tá ah. <risos> gente, vocês viram que aqui tudo é muito sério, não é mesmo? É, tô impressionado. Tanto uma palavra só, tantas vezes. Acho que a gente tem que procurar um ar, porque senão a gente vai derreter aqui, né? <risos> <risos> Gente, eu acho assim, que é, é, esse bullying com Piauí é, é desnecessário, não existe. Aqui está, sei lá, neste exato momento, uns 37 graus, mas à noite, aqui a produção... Alguma coisa falou aqui no meu ouvido, como é que é a produção? 32! 32, tá 32 graus. Nada, olha, uma pizza aqui debaixo do meu braço, quase. Mesmo. Não, eu tô aqui abraçando o Davidson, só ele sabe é, o quanto tá já grudado, bem. a gente já é esse assim a mês. Agora a gente vai ter um choque, tá, vamos ficar, tipo, é. torto de novo, acho que quase que... Você precisa ver, olha ali, ó. tem que mostrar. Aqui, aqui vou já está até se escondendo. Quando a gente chega já se esconde. A maioria agora, inclusive, foi tomar ali um banho, foi se arrumar. Mas aqui, ó, a gente mostrou um pouco mais cedo. Aqui é a área da galera que está, na verdade, descansando, não é isso? É tá faltando galera aqui, né? É, a, a gente vai procurar. É. A galera Porque vai tomar banho é. e se arrumar. Aqui né? o pessoal, menino, toma uns 20 banhos por dia. Sim, aí, também, né, minha filha? Esse Eu calor que aqui é. muito banho mesmo. Eu tô interessada num negócio de comer bem e ah, é do É verdade. Na verdade, a gente entrou aqui por pura, por pura né, como é que fala? Conveniência. Isso, é. amizade sincera com o ar-condicionado, <risos> com a comida. Inclusive, vou mostrar aqui pra vocês um pouco da comida que é maravilhosa, não sai daqui, gente, são 24 horas essa comida aqui, e ali tá rolando, inclusive, a, a jantinha, não é isso? Isso, jantona, minha irmã, porque pensa, é caldo, tem o que aí, moço? Caldo de carne, creme de marinha o que mais? Empadão de frango, o negócio tá... Pizza, salada, tá, tá bem aqui. O negócio tá, é, tá legal aqui. É. A gente podia mostrar aqueles meninos bem que eles pediram pra aparecer é, eles, também. É, tem aqui, pediram para aparecer, gente. Aqui o negócio do protagonismo é um negócio impressionante. Quem tá ganhando aqui? Eu. Eu tô ganhando agora. Vamos ver. <risos> gente, é impressionante como todo mundo ganha no jogo. Quem tá ganhando aqui? Eu. Eu estou ganhando. Perdi. perdi, um perdi um eu ganhei! Quem ganha? Eu ganhei. <risos> <risos> Vocês estão vendo que aqui o que vale É realmente jogar e todo mundo ganhar Impressionante isso, né? Pois é, e agora a gente também vai jogar Vai comer, vai brincar, vai dormir Porque amanhã tem mais Exatamente, amanhã a gente volta com mais um ao vivo pra vocês Usando aqui a, a última oh, tô passando aqui atrás A última parte do REC Mostrando como é que vai ser o último dia Que é amanhã no domingo Então um beijo pra todo mundo E agora vai subir a nossa vinheta Tchau, Tchau.